O que existe dentro do comportamento alimentar é quando você trabalha o ambiente, ou seja, você... Tira o bônus do, do armário? <risos> pode ser, você pode tirar o bônus do armário, você ensina a pessoa a invocar Buda para almoçar junto com ela, você explica para ela que esporte é legal, o porquê da atividade física, que ela, não... que ela tem que fazer o que ela gosta, que musculação não, é o, não necessariamente é o melhor para queimar gordura. Talvez ela esteja num relacionamento ruim e ela por escolha dela, porque ela fez terapia, ela sai desse relacionamento ruim. Aí, beleza. Beleza. Quando a gente vê tudo isso aí se resolvendo, só, eu tô trazendo isso porque eu já vi isso em consultório também, eu acho interessante. Eu já encontrei os casos em que você tira toda você resolve toda a questão ambiental E ainda assim, de noite Quando era pizza Fica banana Então a pessoa come 15 bananas à noite A pessoa emagreceu A pessoa resolveu a, a questão dela com o corpo Mas o gatilho, o estímulo ainda está lá Sim, é algo mais profundo E aí eu estou te falando isso porque Essas foram as primeiras vezes Essa foi a primeira vez em que eu vi O, re o real efeito De um A real necessidade de um medicamento, que, às vezes, que é o caso da psiquiatria, e eu tô falando isso porque é o que a gente encontra também dentro do consultório, os, os pacientes eles já chegam tomando muitas coisas, eu tomo tal inibidor, eu tomo tal inibidor de apetite, eu tomo tal remédio, eu tomo tal agulha pra, na seringa, seringa na barriga, e, as ve e, e, e assim, muitas vezes não existe necessidade, muitas vezes não tem uma necessidade real, então uhum. até isso é um problema também dentro da nossa cultura alimentar, comportamental e. Isso só gera mais pressão em cima do, Sim. do sujeito, né?